É diante do poderoso Valdemiro Santiago, tudo pode acontecer. Como vamos ver o registro do resultado desse grande milagre. Em então, nome de Deus, Jesus, através de suas mãos eu ser curada. Ô, eu bispo, des... anda fechar os olhos. Espírito surdo, sai dos ouvidos desta mulher. Em nome de Jesus, tira a mão do rosto dela. Com o seu nome? Eu gostaria que você... Pudesse... Qual o seu nome? Que...